ser falado pelo Alex é um é um prazer estar com vocês hoje nesse painel a solução do, do clima. Eu gostaria de introduz, introduzir vocês para três para as três pessoas que vão falar hoje sobre o que estão estão participando. Ele é um arquiteto, um poeta, é do ele faz um trabalho maravilhoso na área ambiental e tem escrito livros maravilhosos um dos livros que realmente me inspirou para começar a participar da área ambiental. Muito obrigado, Lima. Uma, um dos nossos outros é, convidados maravilhosos, ele participa dos efeitos do, do, da mudança de clima em Bangladesh e muitas pessoas trabalham com ele e ele trabalha de, de Bangladesh e ele procura buscar tudo o que acontece com relação ao meio ambiente, ele estará trabalhando com a gente. E a, pro, e a última é a Teresa Anison. ela é uma coordenadora da Ação Ambiental Internacional e da Agricultura. Trabalha com grupos de network internacionais. E é muito bom ter vocês aqui conosco, conosco hoje, Tereza. Para começar, eu gostaria de falar sobre o seu trabalho. O que significa para você e o que é relevante? obrigada, Alex. Muito obrigado e muito obrigado por 350 por realizar este encontro realmente empolgado neste momento crítico. Tenho absoluta honra de estar aqui. De todos fazerem parte deste momento coletivo. Então obrigada. E a pergunta é enquadramento da sessão. Acho que é super oportuno. Chega aqui a é super pergunta. E a sua pergunta sobre a justiça climática mundial significa, para mim, acho que posso fazer observações em dois níveis. Quando se trata da política geo, negocia, negociação climática, que é o mundo em que trabalho, provavelmente muitos dos públicos trabalham também. Para nós, isso significa, dependendo de quais países, corporações indivíduos que mais fizeram para causar o problema climático e que, tentando se beneficiar da industrialização do século, muitos séculos de colonialismo e exploração, têm que assumir a responsabilidade para consertar este, clima, este problema clima, climático. E é isso que significa fazer dividir e hoje eles estão participando e tem um impacto que tem nas... Eles têm que consertar o problema que eles não causaram, os países pobres, hoje em dia. E eles... Quem teria que passar por isso seriam os todos os problemas que vemos em volta do mundo. Temos que ver a social do, do clima. Temos que ver a social justiça do clima. Hoje em dia não podemos pensar. Estamos passando da hora de da, dos cálculos do, do dos cálculos do social clima. O que que o clima, o impacto climático está trazendo para o mundo? As políticas do, dos clima da, da climatização. Doing, e hoje, em é temos que entender o que está acontecendo. So, does it unfortunately there are a lot of policies and solutions put on the table that do not ask those questions and that's why it's really put, important to put social justice at the heart of climate action um and the, and of course it's always really important to uh when you consider those people involved do they get a say in how those policies get rolled out do they get to shape a better future for themselves do they get the support they need to make that leap or do they get to say no if it's going to harm them. So these are the questions that help us um, make sure climate action is based on climate justice. So uh, I am a youth activist and I work for climate justice and uh, we believe we cannot achieve climate justice without gender justice and wider social justice. So uh, climate solution without justice are doomed to fail. False climate solution like carbon capture clean coal technologies, transitioning to natural gas, will keep communities engulfed in energy poverty. If we truly want climate solution to work for impacted communities, then we have to make a just transition to renewable energy. Government have to make young people part of the solution and involve them in the decision-making process. It is after all the young people who will be leaders tomorrow and we are not fighting for Future, nós não estamos brigando somente pelo futuro, mas também pelo presente. E agora temos que tomar as decisões, as políticas de decisões, temos que fazer, temos que completar, temos que conseguir fazer com que as coisas aconteçam agora. E nós não podemos ser destruídos por falsas soluções. E agora não se pode mais continuar. E agora temos que continuar com os menores de todos os problemas. Agora, minhas pessoas em Bangladesh. É... Mas, até 2050, Bangladesh tem que estar limpo. Agora, as fazendas, as casas estão todas destruídas por causa de... Temos que parar. Temos que fazer um jeito de parar com... Vamos trabalhar com o, com o meio ambiente, com energia limpa e tecnologia transformada. Vamos trabalhar com isso. Muito obrigada, Tereza Sorrano. Você bateu o martelo, você acertou na cabeça. Eu acredito que essa coisa, que tudo isso que está acontecendo, é justamente relacionado com justiça. E isso significa para nós? Quando, quando se fala de a diferença, ou a mudança de do clima, onde que o problema? Qual é Quem é responsável por estes problemas? Temos que falar sobre soluções. E a, a solução necessita ser... tem que ser denunciada pelas vítimas. O que se parece, aparentemente, não há justiça. As responsabilidades, que, nós temos que, que. Temos que participar, tem o Acordo de Paris social é um problema de um problema social é um problema político um problema das injustiças isso also significa que o problema global está numa divisão, num nível de divisão diferente. É um problema porque precisamos, não precisamos trabalhar com com lixos, não precisamos trabalhar com coisas que não estão certas. Temos a parte certa, temos que passar por ciclos, pero tem uma, mas tem, há uma distorção nas situações. Temos que buscar um nestas para a justiça, para que todos possam buscar, entender. Eu quero ter um, uma chave e eu não quero deixar ninguém se ofender. Sobre... O, escra o escravagismo. Alguém tem que... As pessoas têm que começar a trabalhar, a cuidar das árvores, a participar, a cuidar da natureza. Tudo faz parte da justiça. Thank you muito obrigado pelo que por tudo que você disse o problema da justiça o problema do clima a área ambiental a a incerteza econômica a área ambiental a solução a solução precisa ser radical as raízes, os problemas é, são sistemáticos. Lidar com os sintomas e é, o isolamento tem trazendo soluções falsas para que nós conseguimos resolver as situações. Na sua experiência, quando você trabalha, qual é uma, fal uma solução falsa? O que você vê e por que isso não seria uma solução real? Por que, que isso é uma solução falsa? Ah, eu estava pensando, eu estava... Tentando não fazer um... Tenho muitos exemplos de experiências falsas. Estou todo o meu caminho sobre, não só relacionado com é, política, mas também com um, alimentos. Você trouxe duas áreas muito amplas e eu vejo exemplos que, eu vejo exemplos que pa param ações reais. Of it. My take on Eu não this, gosto de tecno, da tecno, das tecnologias tecno, tecno, tecno, tecno tecno sobre ice ice isso ice o que é certo ou o que é errado o que o que o são os, os, os... os... i mean, when, when this comes are say, oh well, that's, that's a great idea. Quando as coisas acontecem, as pessoas falam, ah, essa ideia é muito boa, isso é o que é muito bom que acontece. Uh, é, é mais ou menos como uma religião. Eu penso que as plantas, que o crescimento das sementes tem que ser cultivada inteligentemente. A vida não sai de um laboratório. Não adianta a gente ter sementes de laboratório. Não adi... Nós temos que ver coisas que a natureza está nos dando. E a ação sustentável... vamos ver o que temos para que possamos participar e, e sair de um, de um de um problema global so the challenge i also see is building on that notion that genetically engineered crops can the best to permit means that In Africa for example where countries are being para to develop very segurança that don't consider the safety of the environment, the safety of the people, or just a notion. Temos que pensar agora na segurança das pessoas. O que fazer com isso? Is, uh, uh, that, that, that, uh, a lot of resi Agora, nós vemos muita resistência sobre as ações climáticas, o que está acontecendo. Não. Temos que manter os fósseis no. No, no chão no solo não temos que ficar tirando o fóssil do, do chão temos que ficar que pensar que desde 1993 está tendo um pensamento em Costa Rica existe as quatro soluções que são ignoradas são as coisas dos oleodutos A solução do fóssil não é uma solução. Hoje temos que pensar é, como fazer um com que é, um, um ambiente inteligente, um clima inteligente. Temos que nos pensar, temos que pensar na agricultura. Bangladesh está sempre pensando num plano de ação. A participação das pessoas, participação das mulheres, na, n, em fazer políticas, em construir, em planejar políticas. Nós não pensamos na participação, participação plena. É, não, não, não podemos pensar numa solução falsa. Isso é um problema muito sério. In, so, the uh, we can on uh, o que podemos uh, pensar uh, da Holanda? A Holanda é assim: é, so have, é, não tem, uh, also, uh, uh, tem uh, uma solução. tem uma solução. Eles têm uma, um conhecimento local, eles têm soluções locais, eles conseguem resolver as coisas em casa. É assim que temos que resolver, uma solução local e não uma solução falsa, uma mentira. Temos que ter uma infraestrutura. Temos que Or temos que ter mais suporte no para água limpa para podermos beber água limpa para está existe algum uma assistência do governo mas não é perfeito eu acho que eu vou falar agora sobre a falsa solução e essa é a grande falha que estamos vendo no momento configuração da do zero clima na meta e o anúncio eles estão pensando na meta zero, clima, zero clima. Hoje em dia, a gente vê todas as corporações, Shell, BP, Nestlé, a indústria do leite, a indústria do, de todos. E eles pensam que vão pe pegar a net zero, a emissão até 2050, mas não vão conseguir. Par Parece muito bom. Mais que tenha esse alvo, mais seria, seria melhor ainda para o país. Mas... Isso somente serve para uh, atrasar o, o o fator de que temos que consertar isso, que temos que fazer alguma coisa. Isso é um. Eles têm uma assistência falsa que não, que provavelmente nunca vai dar certo. E that would drive, would drive vast land vast grabs in, land in the, grabs global, in the south. global south. Quando a gente vê essas emissões, essa net, o tamanho dessa net, infelizmente, em vez de realmente transformar e cortar as emissões radicalmente da maneira que sabemos, precisamos que as empresas e os governos façam. A maioria desses alvos net realmente depend, depende muito do pressuposto de que eles basicamente podem poluir, liberando gases de efeito de estufa. Em algum momento, vai ter uma solução que vai buscar o carbono fora do ar. Em algum momento, é, tentando... tentando plantar árvores ou para tirar o carbono do ar. Essas tecnologias que recuperam o carbono é um problema, porque no final das contas vai trazer uma vai ter um problema para o solo e se eles se importam com a energia biológica que é tirar o carbono do ar e filtrar e aí eles vão, de que forma existe um problema? É um problema se funcionar, porque vai ter problema com o solo, e se, e se não funcionar, é outro problema, porque isso significa que nós não demos certo, que nós não conseguimos fazer o trabalho correto. Nós... E agora, nós não, não queremos colonizar o nosso clima, a, muda, a mudança climática. So muitas muitas dessas metas é, estão indo até 2050, de qualquer forma. E essa é uma rede muito grande. É uma forma de mudar, de, de uh, diminuir... É, Plantando árvores, trees to grow um, eles acham que vão diminuir o efeito estufa. É muito difícil que eles vão conseguir cortar as emissões desses gases. É, as as comunidades vulneráveis vão ter muito problema. Já já estão tendo problemas agora. É como foi como que está acontecendo com relação ao ao bio gás, isso já está tendo problema de, flore... de florestamento. Se queremos proteger a terra, o solo, os, os ecossistemas, nós realmente temos que ter ações reais. Temos que transformar, temos que buscar formas com relação à indústria, à tecnologia, à agricultura, e fazer isso mais transparente. Muito obrigada por isso. E parece que está tendo muito problema. Tem muitas coisas que são problemáticas e muito sensível e temos que trabalhar nisso. E me desculpa que perdemos vocês por uns minutos, mas agora já estão de volta. Agora que falamos sobre a tecnologia, é uma coisa que estamos falando sempre. Temos que investir nos, em pesquisa, mas em, por enquanto temos que buscar soluções para agora temos que buscar soluções e que, se, que sejam reais por hoje para que possamos fazer algo o, qual, quais são as, as soluções reais o que podemos fazer para que consertar isso eu posso pular em eu posso a, a, a participar mais ah, sobre Bill Gates ele é em favor de certos tipos de bioengenharia os bilionários vão dar vão fazer qualquer coisa para evitar o mudanças no sistema Falando sobre social, a justiça social. Vamos pensar sobre o que nós temos que trazer, o que o que são, quais são as metas, o que temos que fazer para que isso aconteça, para que para que, para que temos emissões que se abaixam para zero agora temos que pa parar de poluir agora nesse minuto temos que reestruturar a água a construção industrial tem vai ser muito grande tem que haver uma transformação muito grande uma pressão muito grande para que possa acontecer de outra forma não vai acontecer e também temos que limitar algumas coisas pelo diverso, pelo ecossistema que, é, que tem, nós precisamos que as empresas, as corporações e também o, o, o governo o, o participe disso. Então, vamos conseguir nada perto de 2025, 2030. Na, nós temos que fazer com que essas emissões sejam não sejam negativas. Temos que aplicar transições quando vem quando você fala em agricultura de, agricultura de PCC, PCC. <laughs> um, nitrous... um, temos quando se fala em agricultura tem, tem outras é, outras as empresas é, tem tem que saber que estão falando da carne para que tenha uma melhor carne para que tenha melhor é, uma melhor produção de frutas vegetais mas isso não pode acontecer se se isso se não há uma forma melhor tem os fertilizantes e outros problemas que não existe uma forma não existe uma forma melhor de de criar isso se não for com uma transição. Temos que produzir menos carne. So, our, our land, Temos... Em vez, de, em vez de ter gados para produzir carne, temos que, temos que produzir mais vegetais para, que, para usar a nossa terra de uma forma mais qualificada. A vida rural é uma forma muito difícil de viver e e, sim, e tem a forma industrial que também é diferente, é mais moderno o que podemos levar disso é não como fazer é como fazer isso é não exatamente é, o que poderíamos fazer mas como fazer isso é, participar e moldar essa transformação para que as coisas aconteçam de uma forma mais concisa, mais é, relativa. E temos que, temos que direcionar, temos que falar sobre a desigualdade, sobre treinamento, temos que... Um, formas de, de participar de um mercado de uma forma mais alternativa, you, Mr. or Mrs. Farmer, to make the change and solve the problem without giving you any support. But if done well, Just Transition can help communities shift from opposing climate action to being advocates because it creates the space for them to shape a more secure and more just future. I would just like to start by saying that the Just Transition or Just Recovery we're talking about cannot be, uh, well it will not be just. A recuperação que nós temos falado não é somente... Não podemos sair de um sistema destrutivo para outro. Temos que, temos que pensar na energia renovável, temos que pensar de uma forma de construir nova tecnologia. Não tem como de, deixar o ambiente que é destrutivo. Temos que participar... Fazer, trabalhar com energia renovável é muito importante. É muito importante saber como estamos caminhando e para onde estamos caminhando, porque nós vemos isto em lugares que é muito necessário ter a energia renovável. falando sobre isso temos que ter muitas mudanças e são necessários são necessárias ver acontecer agora temos que parar de fazer as emissões de gases emissões de carbono porque Porque os, as organizações políticas e a forma que eles li, lidam com isso é que eles evitam que cortem as emissões no sistema. Essa coisa que eles falam do net zero que estão falando que em 2050 não vai ter uma net zero que vão parar de, as emissões, vão parar de poluir. É é uma ideia imaginária. Isso é uma solução imaginária. É uma solução aritmética com cálculos. Eu acredito que... Temos que parar com o carbono, temos que desligar o carbono para que não tenham mais carbono no ar. As árvores são mais naturais, as árvores são melhores. Nós temos bastante carbono no nosso corpo também, mas usamos para outras coisas, para fotossínteses. Nós também vemos o efeito nos oceanos. O carbono está sendo absorvido pelo oceano. Isso poderia muito aumentar o problema com, com os oceanos e o ecossistema aquático e também com os humanos e com certeza poderia ter é, muitos problemas é, no oceano no mar going by solar, uh, in the in the é, solar colocando painéis, painéis na atmosfera painéis solares a to, uh, to a, rea, a, a solução real você não precisa todo seja moderno to, todos os anos todos os dias temos que gerenciar temos que administrar uma forma de usar menos plástico e temos que usar muito mais biodegradável, temos que mudar, temos que passar para um lado, que temos que mudar, temos que fazer coisas que são novas, temos que encontrar soluções e temos que buscar uma forma renovável de viver. Que tipo de agricultura colonial? As plantações de alimentar os animais, de alimentar Vamos parar de culpar, vamos buscar ações. É importante começarmos a trabalhar. Podemos culpar os outros, mas temos que buscar soluções. Temos... temos que aceitar que essa situação é uma situação muito complexa. E tem muita coisa. E... E está quebrado, e está com problemas. E temos que trabalhar juntos. Temos que nos importar com o nosso ecossistema. Temos que nos importar com as outras coisas. E temos que escutar o que a natureza está nos dizendo. E com certeza, no meio de tudo isso, Obrigado a todos por essas incrivelmente discussões. Eu acho que é realmente show como a justiça está realmente no coração de resolver o nosso crise climático. Eu penso que está pensando nas pessoas que estão dizendo é, no que estava dentro do coração deles e o que pode ser feito. E a justiça é o, o que existe. E eu pensamos sobre o que a luta no ecossistema e na, e na justiça social e lutar por soluções reais e não soluções falsas o que, o que faz com que nós outros na raiz lutamos por pelas coisas certas necessitamos ver com que que o mundo vai lutar junto e necessitamos saber o porquê precisamos lutar tão. com tanta força e juntos. Muito obrigado a todo mundo. Foi um prazer ter conversado com vocês. Muito obrigado. Global Just Recovery Gathering.